Fala galera, Alexandre Nogueira, Universidade de Mercado Nautas, mais uma vez com você. E hoje, social, bonitinha, tenho um casamento já já, estou aproveitando aqui para gravar esse convite para vocês. Primeiro de tudo, um feliz dia das mães para todas as mães que seguem a Universidade de Mercado Nautas, ou para as mães de quem nos segue, para todas as mães realmente do mundo, que as mães são especiais demais para todos nós. Se você tem, dá um abraço e um beijo nela. Se você não tem, uma oração para ela, assim como eu vou fazer também, pra mim aqui já tá acompanhando a gente lá de cima galera eu tô aqui porque quinta-feira agora exatamente quinta-feira agora tá dia 18 de maio às 8 e meia nós vamos fazer um webinário isso mesmo é um webinário aberto para todo mundo só que com foco nos iniciantes tá iniciantes no mercado livre iniciantes que querem começar o seu negócio e ainda não começaram estão com dúvidas com pensamentos de do que fazer como fazer Vai ser nessa quinta-feira agora, às oito e meia da noite. Então, o que, que você tem que fazer? Se inscrever aqui embaixo e você vai receber todos os próximos passos no seu e-mail. O link está aqui embaixo, é só se inscrever e a gente vai se comunicar com você. O que, que nós vamos falar, por exemplo, para é que você tenha uma pequena noção do que, que vai ser dito lá? Nós vamos colocar aqui, quais são os motivos que levam as pessoas a começarem um negócio? Por que começar um negócio virtual ao invés de começar outro tipo de negócio? Quais são as vantagens de começar o seu negócio? Vamos falar um pouquinho de capital inicial, de fornecedores, de nichos. Isso mesmo, nichos, onde, o que vender, como vender. Nós vamos falar um pouquinho de por onde começar, concorrência e também de qual o futuro para o seu negócio. Tá? A gente costuma dizer que o Mercado Livre ele é a porta de entrada. E ele é exatamente isso, a porta de entrada. E depois o teu horizonte fica muito maior. Acompanhe a gente quinta-feira às oito e meia. Se inscreve aqui. E vamos lá, um grande abraço, feliz dia das mães mais uma vez para vocês.